E aí, galera, pedido de uma pessoa. Tô aqui ensinando a como baixar o Skylander no PC. Mas antes da gente começar realmente o vídeo, eu só quero avisar que todos os links que eu utilizar nesse vídeo vão estar tudo na descrição para vocês poderem baixar. Caso você não tenha o WinRAR, eu não coloquei o link porque eu não achei e eu nem lembro mais como é que é mesmo, acho que só precisar o WinRAR que você encontra. Então, vamos lá. Tá, beleza. Aqui vocês vão no, no site aqui do emulador de PS3. O link vai estar tá aí na descrição. Você vai baixar, dependendo da versão que você precisa, é Windows, então eu vou baixar Windows. Mas se você for no Linux, Linux, você baixa Linux. Mac, você baixa Mac. E você também vai precisar do software de update do PlayStation 3 que ele é importante para fazer o emulador rodar. Vai demorar um pouquinho aqui, então, enquanto isso, vou tá, tá aqui instalando o software, eu vou já mostrar os negócios, aqui do, onde vai estar tá os jogos. Aqui estão todos, tem uns que não são seguros, tem outros que são. Eu vou baixar o Spyro, eu recomendo vocês baixar os que não estão com esse ponto de exclamação. Eu vou baixar aqui, cadê? Spyro Adventure. E aí ele demora, vai demorar muito pra baixar, já vou avisando, porque é bem pesado. E o emulador, eu acho que é mais rápido de instalar do que o Skylander. Mas aí vocês vão deixar instalando. E aí quando já tiver terminado de instalar o emulador e o negócio do Playstation 3, você vai ir na pasta onde você baixou o arquivo do WinRard do, do emulador e vai extrair os arquivos da pasta. Depois de você extrair os arquivos aqui do WinRAR, você vai abrir e vai abrir esse daqui, RC PS3. Acho que é isso. Enquanto ele está abrindo, você vai clicar aqui em OK, você vai confirmar esses dois negócios e vai apertar para abrir. Aí agora você vai aqui em File e vai em Install. É, sei lá o que lá. Vocês, vocês vão ver aí, vocês vão pegar o bagulho de PS3 e vão colocar para instalar ele. Agora você vai aparecer que foi instalado com sucesso, você vai apertar no OK. E agora tem que esperar o Spyro Adventure instalar, vai demorar bastante porque, como eu disse, ele ocupa muito espaço, mas vai rodar se seu computador for fraco, você tipo, diminui as configurações que ele roda. No meu, meu é fraco, então ele só, só vai rodar o Spyro mesmo com as configurações no mínimo. Tá, beleza. Terminou aqui de baixar, distrair os arquivos. Você vai abrir o RCPS3, RPC. Não lembro o nome disso. Você vai vir aqui em File e vai em Add Game. Aí você vai na Downloads e vai colocar o Spyro Adventure. E você vai clicar no primeiro ali de cima que tem os elementos do Skylander. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like compartilha por favor para ajudar aí o canal que tô. Estamos precisando de ajuda aqui, que tá complicado É... se inscreve, comenta, dá like, acho que eu já falei, né? Então... É isso, eu não vou mostrar o jogo porque provavelmente vai travar o meu PC até lá Mas caso eu consiga mexer aqui, porque vai demorar um pouquinho para eu arrumar essas configuração Mas quando eu arrumar eu trago um vídeo aqui jogando Spyro Pra vocês verem como é que roda no meu computador Meu computador é uma batata, né? Mas... Só precisar de uma placa de vídeo, acho que dá pra jogar. Então é isso, galera. Muito obrigado aí. Valeu, falou.